Olá, eu sou a professora Isabel Rodrigues e gostaria de propor aqui uma, fazer uma pergunta para vocês, se vocês sabem que os serviços possuem quatro características distintas dos produtos, então é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. Primeiro eu gostaria né, de é, trazer aqui uma definição sobre serviço. E os autores Lovelock e Wright, eles trazem uma definição bastante simples e interessante e instigadora também. O serviço ele é um tipo né, de produto essencialmente intangível, que consiste aí em atividades, benefícios ou ainda em satisfações oferecidas aí à venda e que não resultam em propriedade de algo. É interessante porque, na verdade, o que você está comprando né, é um benefício, é uma satisfação, e você não tem propriedade sobre aquilo que você está comprando. Por exemplo, você vai alugar uma roupa uh, para ir a, a um determinado evento, você vai usufruir dos benefícios né, do aluguel daquela roupa, mas você não tem propriedade sobre ela. E aí, respondendo a nossa pergunta inicial, os serviços eles possuem aí quatro características distintas do produto. Os nomes parecem um pouco complicados, mas a conceituação é bastante simples e também bem desafiadora uh, para as empresas. A questão da primeira, a primeira característica uh, é a intangibilidade, a segunda é a inseparabilidade, a terceira, a variabilidade, e a quarta, a perecibilidade. A primeira característica, então, que é a intangibilidade, os serviços eles não podem ser vistos nem provados, sentidos, ouvidos ou cheirados antes da compra. E isso se constitui, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, num grande desafio. Né? Como é que é comprar alguma coisa que eu não posso experimentar antes? Né? Ao contrário do produto, eu posso fazer uma degustação, eu posso fazer um test drive, né? avaliar e aí sim decidir pela compra. No serviço, não. Eu preciso consumir esse serviço para posteriormente avaliar. A segunda característica do, do serviço é a questão da inseparabilidade, né? Os serviços, eles não podem né, ser separados dos prestadores. Uh, produtos, né? Os produtos tangíveis, eles são produzidos e depois consumidos, mas os serviços, os serviços de modo geral, eles são consumidos, eles são produzidos e consumidos ao mesmo tempo, né? Isso significa né, que o cliente e o fornecedor desse serviço, ele participa aí uh, da produção desse serviço. Então, você vai, por exemplo, uh, num salão e quer fazer um corte de cabelo, uh, como é que você participa do processo de desenvolvimento de, desse serviço? Você vai dizer para o profissional de que maneira você quer que aquele cabelo seja cortado. E aí, claro, né? que o, o, o que se espera, né? nem sempre né? aquilo que você espera, as expectativas que você tem em relação ao serviço que vai ser prestado, elas serão satisfeitas. A terceira característica do serviço é a variabilidade, talvez uma das mais desafiadoras aí do serviço. A qualidade do serviço ela depende muito de quem presta, quando, onde e como significa né, que os serviços são menos padronizados ou uniformes ou uniforme, né, do que os produtos. O produto eu consigo padronizar do primeiro ao último. O serviço é um pouco mais complicado, não é que eu não consiga né, trazer é, algum tipo, algum nível de padronização ou de customização para esse serviço, mas é um pouco mais difícil, porque uma das maiores variáveis do serviço são as pessoas, é quem presta esse serviço. Então, muitas vezes eu posso fazer dez cortes de cabelo ao longo do dia e esses cortes não serem exatamente, não saírem exatamente iguais ou não atenderem as expectativas dos clientes. É uma característica que traz aí bastante dificuldade né, para a manutenção dos padrões de qualidade, no entanto, ele também pode ser interessante porque cada atendimento que você faz, ele é único. Então, você pode, né, você ou a sua equipe, às vezes tem características, peculiaridades, são pessoas empáticas, dispostas a atender ao cliente, uh, entender as dores do cliente, e tudo isso pode ser um grande diferencial que você tem em relação à sua concorrência, e que é difícil de ser copiado. Né? A gente não consegue padronizar pessoas. Né? padronizamos processos, mas pessoas não. E, por fim, a última característica do serviço é a perecibilidade, que também é um grande desafio aí para os prestadores de serviço. O serviço ele não pode ser armazenado para uso ou venda posterior, eu não consigo estocar serviço. Então, se você comprou um show uma determinada data num determinado horário se você não consumir não tem como né a empresa é, estocar aquele show aquele aquele serviço né para ser ofertado num outro momento a mesma coisa quando você marca uma consulta médica né então se você não comparecer não avisar aquele horário né disponibilizado por aquele profissional ele não pode ser estocado e aí por fim, nós temos aí os desafios dos serviços por conta dessas características. A questão da intangibilidade, ora, se eu não posso consumir o serviço, né, eu tenho que consumir o serviço né, para depois avaliá-lo, como é que eu avalio se aquele serviço ele pode ser bom ou ruim? Né? Criando pistas de tangibilidade. normalmente o serviço é, usa a estratégia do boca a boca, então, você dificilmente vai pegar um catálogo, vai entrar na internet e vai ficar escolhendo o um médico. Né? Você uh, normalmente vai procurar aí algum tipo de indicação, né? de algum colega, de alguém aí uh, que já teve essa experiência. Hum, outros aspectos interessantes uh, que eu posso dar aí como pista, de, de uma pista tangível de como esse serviço será prestado, é a apresentação da minha equipe, uh, a higienização do local onde eu presto serviço, né? Ah, uma equipe aí disposta aí, né, a atender de fato os clientes, mostrando aí simpatia, responsividade, enfim, ah, a infraestrutura que eu ofereço para esse cliente, então, são algumas, algumas coisas materiais que eu consigo né, é, disponibilizar, que o cliente consegue ver, e a partir né, dessa visualização, é, ele consegue imaginar se aquele serviço será né, bem prestado ou não, como um restaurante, muitas vezes a gente vai avaliar um restaurante é, por conta da sua aparência, né? Então, a gente entra no restaurante, vai avaliar né, a, a equipe de serviços, o local, enfim, existem aí algumas, algumas pistas que eu posso desenvolver para me, melhorar a minha percepção do serviço que vai ser ofertado. Outra questão da variabilidade, então, ah, perdão, da inseparabilidade, aumentar aí a produtividade das prestadoras de serviços. O que isso quer dizer? Olha, se eu vou até um, um salão de beleza, vou lá para fazer um corte de cabelo, aproveite esse momento que você está com o cliente e ofereça mais os serviços que você, que você tem. Então, é, além de cortar o cabelo, você não gostaria de fazer uma hidratação, não gostaria de fazer uma limpeza de pele, então, eu aproveito esse momento maravilhoso que eu estou diante do meu cliente e passo a oferecer a ele mais serviços que eu tenho disponível, ou até criar novos serviços, dependendo aí das necessidades, das, das demandas do seu cliente. Então, é um momento importante, né? Ao mesmo tempo que é desafiador, porque o cliente vai até... né? o ponto, né, onde será, o local onde será desenvolvido esse serviço, aproveite ele da melhor forma possível oferecendo outros serviços, né, e isso aí acaba agregando maior valor aos serviços que você presta e, claro, maior rentabilidade para o seu negócio. Com relação à variabilidade, né, a maior variável do serviço são as pessoas. Então, eu não padronizo pessoas, né, eu consigo padronizar processos. Então, tente, dentro do possível, personalizar os seus serviços, né, crie padrões, né, para que o cliente consiga reconhecer né, aí benefício né, naquilo que você está ofertando, e isso, claro, acaba é, servindo até depois de uma referência para outros futuros clientes. Ah, valorize, aí eu dou uma dica interessante com relação a essa questão da variabilidade, justamente porque as pessoas são a, a, a maior variável dessa característica, né, tenha uma boa equipe, é, faça uso de, de treinamento, né, de valorização do seu time, é, isso são coisas que são difíceis de ser copiados pela concorrência, eu posso copiar um processo, uma tecnologia, mas gente, é uma coisa complicada, então é interessante você valorizar a sua equipe, e isso se reverte o quê? Em bom atendimento, né? E, e não tem melhor maneira de se fidelizar um cliente, né, atendendo bem, atendendo aí as suas dores. E, por fim, a questão da perecibilidade, que é o equilíbrio né, entre a oferta e a demanda. A perecibilidade, ela traz aí um desafio para os administradores de serviços, que é adequar aí a oferta e a demanda. Então, exemplificando, Uh, se eu marquei uma consulta médica e não posso comparecer, né, eu devo avisá-lo com antecedência, porque se eu simplesmente não aparecer, ele não consegue estocar aquele horário, ele perdeu aquele horário, aquele profissional deixou de ganhar né, né, daquele serviço que ele prestaria naquele aquele intervalo de tempo. Então, muitos, para minimizar o impacto disso, fazem o quê? Ligam com antecedência para confirmar se você vai, uh, se você não quer uh, remarcar essa consulta, uh, tentam, às vezes, encaixar pessoas que, às vezes, estão numa uma lista de, de, de espera, ou que estão em horários mais tardes, enfim. É tentar e otimizar da melhor forma possível para aproveitar né, este tempo, né? Um, um avião que, que tem aí capacidade para transportar 100 passageiros, se ele sai com 80, ele não tem como estocar aqueles assentos, né? No próximo horário, ele perdeu aqueles assentos. Então, as companhias aéreas, por exemplo, elas criam aí, né, algumas estratégias de, é, de preços reduzidos. Enfim, né, cada companhia aérea tem uma política a fim do que Que aqueles assentos saiam ocupados porque o custo é o mesmo, né? com o avião cheio ou vazio, é exatamente o mesmo. Então, é melhor eu ocupar aqueles assentos com valor menor do que eles saírem aí vazios. Então, perecibilidade também é um grande desafio aí para os prestadores de serviço. Então, atenção muito especial é, com essas características aí peculiares do serviço uh, e os seus desafios né, que são propostos é possível minimizar, é, e muito, né, esses, uh, esses desafios e trazer aí bons resultados para a organização. Bom, cheguei aqui ao final do nosso, da, nossa, da nossa aula, uh, se você chegou aqui, até aqui, né, eu espero uh, que você tenha gostado, eu sou uma profissional aí de mais de 30 anos de carreira, especialmente na área de serviços. Se você quiser fazer contato comigo, estão aqui né, o meu e-mail e o LinkedIn, que você pode uh, me acessar. ter o maior prazer em tirar dúvidas. E aí, então, se você gostou, você, por favor, né, é, dê o seu like, uh, uh, se inscreva aí no meu canal e espero vê-lo na próxima aula. Gratidão.